Olá! Você sabe que ao liderar uma empresa, comprar um carro usado ou mesmo discordar de um colega ou do seu cônjuge, é necessário saber negociar? Até 15 anos atrás, porém, cursos de negociação raramente eram lecionados em escolas de administração, mesmo em programas de educação executiva. Agora esses cursos estão entre os mais procurados nas melhores escolas de negócios do mundo. Escolas como Harvard, Kellogg, INSEAD, quando abrem inscrições para esses cursos, as turmas lotam rapidamente. Por que você acha que tem tanta gente interessada nesse tema? Eu pesquiso esse tema há mais de 20 anos, estudo casos de negócios fracassados, seja aqui no Brasil ou no mundo. Você pode não acreditar. Mas grande parte das causas de fracasso empresarial foi a falta de habilidade de negociação. Essa disciplina não é uma matéria exata, pois existem vários fatores humanos na tomada de decisão. Por mais matemática que seja uma informação, sempre haverá uma interpretação. E os números não falam sozinhos. Quem decide é sempre um ser humano. Então veja o que está acontecendo no mundo e perceba se a negociação é ou não uma ferramenta imprescindível para a sua vida. Mobilidade de trabalho. Ao contrário das gerações anteriores, os funcionários de hoje trocam de emprego muito frequentemente. São raros os vínculos de longo prazo entre o empregador e o funcionário. As pessoas não procuram apenas emprego, mas procuram também um lugar que possa expressar seus talentos. E sempre que houver outro lugar para isso, as pessoas trocam de emprego. Se você é o um empregador, você está pronto para isso? Para perder os seus talentos? Outra coisa legal, reestruturação organizacional. Vivemos em uma época onde fusões, aquisições, cisões, downsizings, criam milhares de novos arranjos empresariais. A sobrevivência da carreira de um profissional em um ambiente como esse depende de boas habilidades de negociação. Não saber construir uma estratégia de carreira em um cenário em que tudo pode ficar obsoleto exige muita negociação, a menos que você queira apostar que nada vai acontecer com você. Força de trabalho diversificada. O desenvolvimento de novos produtos em qualquer empresa exige competências que até a década passada não pensávamos. Um profissional de marketing precisa de um sociólogo para construir uma boa estratégia empresarial. Um engenheiro químico precisa de um biólogo para entender o impacto dos produtos na natureza. Um programador de aplicativos precisa de um médico para desenvolver um sistema de controle de diabetes. Bem, não importa mais que profissão tenhamos, no futuro vamos precisar ser multidisciplinares. E para isso, a habilidade de negociação também se torna algo crítico de sucesso. Economia do setor de serviços. A economia em todo o mundo deixou de se apoiar na manufatura e passou a basear-se em serviços. As negociações existentes no setor de serviços são mais difíceis de ser efetuadas do que as negociações no setor de manufatura. Grande parte dos serviços envolve uma intambigilidade e que nos força a entender o valor das propostas dos serviços. O preço de um produto geralmente tem como base seus custos, mas quando se trata de serviços, os preços já não são padronizados e por isso perde-se o valor referencial dos novos serviços renegociações. O declínio da nossa economia e a devastação ocorrida nas organizações afetadas por tal declínio, torna-se cada vez mais importante as renegociações. Quando a empresa está mal, a opção por abrir falência torna-se mais atraente do que cumprir todas as obrigações com os acionistas e credores. De novo, veja o impacto social por trás de uma decisão organizacional. Esta equação entre o impacto social o interesse dos acionistas e o corpo diretivo cria uma tensão que só se resolve com muitas habilidades de negociação. Mercado global. Vivemos em uma época de instabilidade constante. As mudanças que tivemos nos últimos 10 anos deixaram muitas empresas e negócios centenários obsoletos num piscar de olhos. Esta imprevisibilidade instabiliza qualquer profissional que se apoie no passado para tomar decisões. Não temos certeza de mais nada. A única coisa que as empresas precisam fazer é experimentar, testar, adaptar. E discutir modelos certos ou errados é perda de tempo. Novamente, precisamos de sinergia, precisamos acatar as competências do passado e misturar com as competências do futuro. E isto é negociação. Bem, se você vive em alguns desses cenários que eu descrevi, você já entendeu por que precisa aprender a negociar. Negocie sempre. Hi.